No último semestre, para dar sentido ao trabalho, que chama Conversas, Conversos, o subtítulo, o rap na disciplina de história como meio de estudo autobiográfico. Então a ideia é que no final, cada aluno contasse a sua própria história. Viver, lutar contou, mil batalhas que ele na trilha. A partir da, da fantasia, depois indo para a história afro-brasileira, afro-americana, os alunos começaram a contar a sua própria história sem desvincular com a história oficial e com a nova história que a gente descobriu através dos raps, né? Basta você ouvir várias vezes uma música, tipo ali no dentro do drama e decorar ela, só que fazer a sua própria música é muito mais divertido você pode ter liberdade de imprensa, Esse é o ritmo, tá? Aí a métrica é o quê? Muito tempo sem meu pai, eu já aguento mais, dois anos demais, mas agora tanto faz. Quando eu junto o ritmo, e junto com a métrica da poesia. Essa é a levada da música. Muito tempo sem meu pai, eu já não aguento mais, dois anos é demais, mas agora tanto faz. Podia ter uma levada, muito tempo sem meu pai, já não aguento mais, dois anos é demais, mas agora tanto faz. A minha história é um pouco difícil de explicar, pois minha mãe já passou fome Para me alimentar muito tempo sem meu pai, eu já não aguento mais Dois anos é demais, mas agora tanto faz Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook explico, Consultor de Moda não, Consultor de Rima